E aí, clancheldão aqui, hoje a gente está vindo com Carry On, jogo de terror reverso para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. A gente vai jogar um pouquinho deste lançamento, é um jogo medonho, violentíssimo e horrível. Para quem gosta de terror, tipo aqueles antigos, Jason, o Bull Assassina, o Fred Krueger, vai gostar, viu? vai gostar. Vamos lá, vamos fazer um novo jogo. Eu comecei a jogar um pouquinho, só pra ver como é que se trata. Eu vou tentar fazer a primeira área do jogo. É um puzzle, é como se fosse um puzzle, mas também parece um metroidvania. Sinceramente, não sei o estilo de jogo. Começa aí, a gente começa... no Trancados. E a gente sai. A Gente, esse bicho cheio de tentáculos que se movimenta conforme clica. O povo, na hora de aprisionar a gente num pote de maionese Não tava gritando, né? Muito bem Vamos atravessar A princípio... Não tem muito o que ser feito Não tem muito o que ser feito, tá tudo fechadinho E a gente tem que explorando a base e tentar escapar A gente consegue arrancar coisas tipo estas, essas grades e arremessá-las longe navegando pelos corredores agarre os humanos a gente pode abrir as portas tem uma pessoa ali no banheiro ela está com medo e aqui a gente já comeu primeiro é bruto, é bruto demais O bicho lembra um pouco a coisa Tem um pouquinho também da bola assassina, na movimentação Também tem um filme de 1900 e... 1980 alguma coisa que se chama Abominação Também lembra essa criatura, só que a abominação ela não se mexe Você pode pegar o humano, não necessariamente só de chegar perto deles você consegue acontece alguma coisa você tem que pegar você está para pegar e não fazer nada queria pensei que só assustou ah, não deu certo acabou comendo sem querer da é a pessoa <risos> ficar rodando ela bater de um lado pro outro é isso tem uns Acabou com tudo Vamos só abrir a porta É, não queria Não é legal Matar todo mundo É bom que deixar uns lanches pelo caminho Beleza. Chegamos já no primeiro switch Entramos na primeira porta Tá tudo já arrebentado No início os humanos são menos agressivos, né? aqui a gente encontra o primeiro save, aqui a gente entra nas fendas, contamina tudo, tipo um zerg, e a gente já sai da, da primeira área que é tipo um tutorial, né? um tutorial bem rápido, Fronteira do deserto. Beleza, ó, que legal. Ele é muito nojento. Vou arrebentando tudo conforme der Aqui não dá para passar ainda. Temos que pegar upgrades. Nossa, os personagens também tem diversos upgrades. uma escotilha aqui está tudo trancado a trilha sonora é legal super sinistra o personagem é bem forte Quando está tudo trancado por aqui aqui dá para espremer-se já vamos marcando em ponto para se movimentar através dos dutos depósito de lixo militar. Ó, agora vocês vão ver que já tem os primeiros humanos armados. É possível? Ah não, não é possível não. Ali não dá para fazer nada tem uma porta que a gente tem que meio que corromper, encontrando fendas Deixa eu chegar perto. Deixa eu chegar perto. Mais, mais mais Os gritos Aí eu tenho a impressão que os gritos parece feminino. Só tem cientista, Não tem muitos meninos oh, Meninas Corrompemos a primeira porta Conforme a gente corrompeu também rasgamos tudo o metal aqui, aprimindo uma fenda E foi. Queria ter arranca, jogado do, do trem na pessoa, mas não deu muito certo. Agora deu. Os humanos armados você vai sempre acabar com eles, porque senão eles se vingam da gente. Aqui mais uma fenda. <risos> de certa forma é engraçada. A forma do meio doente. Esse vídeo aqui não vou nem colocar o comercial. Que a gente encontra o primeiro upgrade. Agora a gente tem tipo uma teia de aranha. Com ela dá para arremessar entre fendas e abrir portas. Conforme você cresce, o upgrade muda. Então, às vezes você tem que manter o tamanho anterior. começo aqui a gente só vai ter esse tamanho, então tá tudo certo. Querido. O cara está tentando fugir ali, só sobrou o tronco dele, nem né, assim. Ivan! <risos> Às vezes eu tenho uma certa dificuldade em abrir essas portas. Mas mais para frente a gente não vai ter mais essa dificuldade. Pronto. Já sabe né O que vai acontecer com esse povo aí A gente tem próximo Objetivo Para corromper Aqui ó Vamos só assustar os cardíacos Putz, acabei matando ele com a mesa Aí ó Tem jeito não Aterro de lixo tóxico Mais pra frente a gente vai pra cá Pra cá, vamos subir e a gente meio que passa da primeira área Sem muita dificuldade Depois lixo. Já chegou alisando. Não tem como Beleza, a gente está quase no final Vamos entrar nesse tipo um cofre ou uma máquina e é interessante o resultado Tem esse efeito novo aí Parece que traz uma lembrança Uma lembrança do que a gente fez Aqui a gente não é um monstro gente este carinha então é possível que o monstro seja este carinha é possível acho que é a única possibilidade né se puxar aqui Não tem diálogo. Tirando os gritos. Armar C4. Tem como menos fazer uma verificação, uma massa caótica de ossos e cartilagem. Credo uma análise, tem como analisar uma espécie não identificada de alid Alidius não sei o que é Alidius Anelidius, minha nossa, topfax destouramos uma parede e aí eu acho que a história vai sendo contada em pedaços em fragmentos, conforme a gente vai assistindo essas, estes cofres E agora? Olha como a gente está grandão Aqui a gente abre uma passagem Todas as áreas elas se juntam, né? Você pode navegar através delas Aqui A gente não tinha acesso a isso antes e agora tem vai fazer a nossa nojeira e navegar por outra área. Minas de urânio. Vamos comer um pouquinho de urânio para ficar fortão. Pegar o um lanchinho. É meio que já come. Ele não está cabendo, aqui não tem como ir Essa próxima parte que tem que destravar Será que tem alguma coisa para cá? Opa se tem Primeira parte corrompida É possível fazer o seguinte ó, pegar os pedaços de metal e ó, agredir. É horrível não é? É horrível. Isso aqui daria um bom filme de terror. Deixar ele na água flutuando Mais uma parte corrompida Cheio dos tentaculinhos Porra, vamos... E aqui eu acho que é a primeira parte que os inimigos são mais complicados Eles tem tipo um, um escudo Então você tem que meio que se afastar desse escudo E eles também tem uma armadura, então por mais que a gente morde eles ó, E chacoalhe e bata A gente não consegue ingerir A gente pega mais um upgrade Forreia, destrua adultos e paredes de madeira, ataque inimigos. E o nosso HP, o tamanho que ficou. Ó. Oh. Só que, como a gente tá com esse tamanho todo, não tem como utilizar a T de aranha que não é tem, parece um, um soco de osso. Mais uma mina de urânio. Com com esse recurso é possível derrotar os inimigos na pancada. Quase, quase, quase, morreu. É isso que acontece, eles viram um monte de minhoquinhas Vamos deixar esses caras vivos, porque se der tudo errado menos certo aí me desculpe mas eu vamos ter que fazer um lanche Isso aí nem sentiu a pancada Que a gente já achou Uma parte que a gente passou e agora a gente vai ter que achar uma parte nova Que é aquele cofre E agora a que a gente começa a se perder feia Deixa, deixa Deixa o menino viver Um lado que a gente não tinha ido antes. Aqui abrimos uma passagem. Outro pote que vai nos dar o upgrade deixar a gente mais forte. Ganha o segundo tentáculo prensador. Também tá a gente não foi para cá nem tem como. Tem esses dutos com setinha, eles mostram a orientação que você pode ir e agora vamos voltar a se perder. entrar aqui, que eu acho que leva para a primeira área isso mesmo se não me engano aqui na primeira área tem uma parte que a gente não conseguiu acessar Aqui, achamos a área. Aterro de lixo tóxico. Aqui tem uma porta. Vamos entrar aqui nesta portinha. O pessoal trabalhando. Vamos evitar machucar alguém. Vou tentar não machucar ninguém aqui. Que a gente vai usar um poder meio esquisito que a gente meio que deixa um pedaço da gente para poder acessar outras áreas. Pois dá para consumir. Esse povo vai viver por enquanto, credo. E o barulho que faz? Que é terrível ah, aqui. O que tem daqueles caras? Tinha tá fechado. Deu meio errado. Talvez se a gente fizer isso aqui, ó. Pegamos um e o outro está desperdiçando, ó. Já vai virar lanchinha. Não, não, não. não. eu vi, tem uma porta aqui. Sempre que explode esses potes arrebenta tudo em volta. É localização Agora, quando a gente tiver numa situação difícil, só apertar isso aqui, ó. E aí você consegue encontrar o save mais perto, que é aquelas bocas Bom, acho que tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo por hoje. Até joguei um pouco mais do que eu queria. Uma área bem grande agora. Tem tipo, uns robôs também, tá uns drones. Só bater eles de um lado pro outro aqui. Eles dão paz. E olha só: a gente encontra mais um daquelas. Assim cofres com historinha vamos ver só mais esses e a gente vai encerrar a gameplay de hoje esse jogo tá muito divertido mesmo tá valendo a pena a gente pegou no Xbox o um passe do Xbox gratuitamente tá 35 reais no Steam são por volta aí de 3 horas de gameplay se sofrer demais para encontrar o caminho, né? A gente voltou a jogar com o um homenzinho Talvez seja a nossa forma original A gente vamos ver, vai ver como vai se desenrolar a história Aqui a gente só vai... pra gente é muito claro o caminho não parece ter muito segredo a gente começa a encontrar umas gosmas uma água meio esquisita restos calcificados de uma criatura ciclópica de origem desconhecida rapaz, céu, ele pisou nisso A porta está fechada Embaixo tinha algo para examinar Puxou. Tem é tipo um drone junto Agora que eu vi hum. Coisa deve ter dado ruim aí Coletar a amostra É, certeza que a coisa deu ruim aí Bom pessoal, vamos manter a calma e respirar fundo <risos> Vamos encerrando por aqui Manter a calma e respirar fundo e encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram da gameplay do Carry On Deixa o like e se inscreva no canal Dá uma olhadinha em no nosso vídeo, a gente joga jogos de Metroidvania